Ah, boa tarde amigos, Maurício Mococa, hoje nós vamos fazer um vídeo aqui Tá eu, o Edson Nós vamos fazer um vídeo e o comando na profundidade é um, é um vídeo básico para treinamento E a gente vai fazer A gente vai deixar Vai pôr uma moeda da 40 cm de fundura Nós vamos fazer as perguntas para agora. vara e vai fazer uma demonstração para que o pessoal possa treinar, para depois sair para caçar, que tem gente aí apanhando aí para caramba, porque não treina, depois os cara quer ir direto já caçar alguma coisa, eles não conseguem fundura. Então, a... eu tenho sempre falado, todo mundo aí, eu tenho falado que o treinamento é importante, agora se a pessoa não treina, eu não posso fazer nada, então, cada um faz o que quer se a pessoa não treinar antes dele sair para pesquisar, para caçar as coisas e não pegar o jeito com as variônicas ele não consegue muita coisa não então eu estou fazendo esse vídeo mais para fazer uma demonstração aí para o pessoal ver que o treinamento é importante que nós vamos colocar a moeda o Wesley vai dar uma gravada aqui agora porque eu vou ter que Vai dar sombra da reta, aqui de Pode mostrar dentro dele. Essa aqui é a moeda. Tá pegando a moeda? Aqui é uma moeda, ó. Vou pôr ela lá embaixo. Ó. Agora eu vou dar uma medida aqui pra vocês verem. Vou medir com a, com a fita aqui pro lado da câmera. Para a câmera pegar na boca do buraco. Então ó, tá mais ou menos. Vamos ver aqui, é lá, está mais ou menos 40 centímetros, um pouquinho mais 45 centímetros da boca do buraco. Então, nós vamos tampar esse buraco. Agora nós vamos ter que juntar essa terra aqui com o pé, porque nós não trouxemos outra coisa. O Ed vai gravando aí. nós vamos jogando naquela agora, mas nós jogamos aí já está enchendo já deu muito trabalho para encher não então, o buraco está cheio agora nós vamos fazer um comando agora aqui o comando é o seguinte eu até cansei Mariona se tiver com menos de um metro de fundura você cruza se tiver com mais você não cruza então eu vou dar os três passos ó, um Dois três agora cruzou Por quê? porque porque está com menos de 3 metros rapaz, <risos> eu cansei ele mesmo porque está com menos de 3 metros. Então eu vou dar o um segundo comando. Variônica, se tiver com menos de 80 centímetros de duro, você cruza. Se tiver com mais, você não cruza. Um, dois. Três. Ela cruzou porque está com menos de 80 Agora eu vou dar o terceiro. Ó o pessoal prestar atenção aí nesses comandos. Porque senão o pessoal vai chegar lá e vai... É, comando não deu certo. Cavei dois metros, não achei nada. Mas não acha nada mesmo. O cara não treinou, não sabe nem como é que dá os comandos. Aí então está é o seguinte, ó. Eu dei um com um metro um com oitenta. Agora eu vou dar um com cinquenta centímetros. vale onde se é, se é esse guardado tiver com menos de 50 centímetros então você cruza, se tiver com mais você não cruza então um, dois, três, mostra no chão, tá em cima do buraco, tá, quer dizer que está com menos de 50 vamos voltar para trás Barionica, se tiver com menos de 40, 40 centímetros você cruza, se tiver com mais de 40 centímetros você não cruza. Ó. Um. Dois. Três. O que aconteceu? Ela não cruzou. Ela não cruzou. Porque não. Agora, essa distância entre o chão e ela não quer dizer nada. Ela está contando o que está dentro do chão. Não o que está por cima do chão. Então, que agora eu vou dar o comando com 45 centímetros. Que é a fundura que está lá. Quer dizer, com 40 ela não cruzou. Porque está com mais com 50 ela cruzou porque está com menos então se vocês prestarem atenção nesse vídeo nunca mais vocês vão errar uma profundidade agora treina pegou as variônicas faz um buraco 50 centímetros, um metro seja lá o que for seja acima pelo menos de 40 treina faz o treinamento várias vezes com vários objetos com moeda, com ouro com, com alumínio, qualquer coisa e faça o seu comando porque eu faço o comando de um jeito às vezes a outra pessoa faz de outro até eu peguei prática até o Edson aqui que trabalha comigo já pegou prática depois de três anos agora vocês vejam bem, agora eu vou dar o quarto comando o se esse guardado tiver com 45 centímetros dura você cruza se eu tiver com mais você não cruza então ela vai dar um passo dois passos três passos ela cruzou com 45 porque porque é 45 que tá se eu der um comando de novo eu vou dar um comando de novo para vocês prestar atenção porque se vocês não prestar atenção quantos comandos eu dei para uma coisa só vocês nunca vão aprender porque agora ela lá está com 45. Eu dei o comando 45, ela confirmou os 45. Agora vocês vão ver que eu vou dar um comando. Varion, se tiver com 50 centímetros, você cruza. Se não tiver, você não cruza. Vocês vão ver que ela não vai cruzar, porque não está com 50, está com 45. Então eu posso ir, ó. posso passar em riba que nem vai mexer. Ó. As várias nem se mexem. Agora, Varion, se tiver com 45 centímetros, você cruza. Se não tiver, você não cruza. Ó, um, dois, três. Ela cruzou, porque está com 45. Agora, se eu falar para ela, Varione, se tiver com 20 centímetros, você cruza. Se não tiver, você não cruza. Então, ó, um dois três Ela não cruzou. Por quê? Porque não está com 20 centímetros, está tá com mais. 45 Está com 45. Então, então é o seguinte. Ela confirmou que está com 45. É uma coisa muito simples. Eu não sei por que, que esse pessoal erra tanto porque não presta atenção agora outra coisa esse um metro que está em cima do chão aqui da vara do chão não tem nada a ver com o que está enterrado aqui isso. o que conta é da boca do chão para baixo agora eu vou pedir a direção vou canal de distância maior o Edson vai vir para cá variona, que me dá a direção de onde tem um guardado um guardado de, de moeda antiga ó, um, dois, três as varas já indicou tudo para o mesmo lugar que eu estava lá por quê? porque é lá que tem um guardado de uma moeda antiga então eu dou meia volta no corpo e caminho reto se eu caminhar reto, eu vou chegar em cima do lugar que está guardado enquanto ela não cruzar eu não paro eu só vou parar a partir da hora que ela cruzar então vocês entenderam, né aí ah, eu cheguei, em cima ela cruzou porque o guardado está aqui, se eu andar para frente lá ela vai descruzar e se eu vim de lá para cá e se eu vim daqui para lá, que eu estou na reta lá do guardado se eu for para cá, elas viram para lá ó. então eu estou na reta do guardado se eu virar para cá, elas viram para lá do mesmo jeito Quanto mais eu for andando para o lado errado, mais elas vai virando para cá Ela quer que eu vá para a direção certa Ela quer que eu vou para que onde é o lugar certo ela, ela não quer que eu vou para cá Então eu ando para onde elas querem, não é para onde eu quero A partir da hora que você dá um comando para ela, ela que indica para onde você vai E esse comando que eu dou, só sai dela depois que eu der outro Aqui, eu vou na direção. Chegou aqui em cima da cruz. está tá cruzado em cima. E o buraco tá no chão ainda. Agora nós, nós vamos desenterrar ela. O Edson vai tirar ela, nós já vamos tirar ela de para fora. vai ficar do lado, lado né, a sombra tá pegando buraco então isso é uma coisa muito simples essa distância entre a vareta e o chão não tem nada a ver, o que consta é dentro do chão esse vídeo vai hoje para o canal pedir os amigos aí para se inscrever no canal deixar o like do pessoal aí que tiver interesse aí nas variônicas aí ó, a descrição tá aí embaixo do vídeo nós temos dois três modelos delas Vou a terra meio parramada aí senão não é uma pega ela não Olha, o Nilson devia ter trazido que ponto A terra está solta, tá ruim tirar dentro do buraco. Mas isso é para o pessoal ver que não importa a fundura: 1 é um metro, 10 metros, 50 metros, 100 metros, 200, 300, 1000 metros de fundura. O que importa é que você faça as perguntas certas e chega na fundura certa. Agora, esse teste aí, se o pessoal não fizer ele em casa, antes de sair para pesquisar, não vai acertar de jeito nenhum. E outra, a gente recomenda aí para o pessoal, gente, chegou as variônicas, treina com as varas primeiro, aí chega lá na casa do cara, o cara já bota ela na mochila, já quer sair para caçar ouro diamante. Barionica. E eu, você não sabe nem pegar nas varas ainda direito. Varionis. Se a moeda saiu do buraco, você vai dar direção. Você cruza. Se não, te... se não saiu, você não cruza. Se Agora o Edson está fazendo a experiência dois, dele. Aqui. dois Vai dar o três. Dois. Três. Não, não saiu ainda. não você sabe que está por aqui. saiu, o saiu, sim. A moeda saiu do buraco, Você sair você não assim. um, Dois três. Não pode ir pra frente, vai para cima do buraco. Ela tá dizendo Segura aqui que eu faço. Ela está dizendo que, que é sim. Vamos ver se ela já saiu aqui a moeda estiver no buraco ainda você cruza, se tiver fora dele você cruza onde ela está. Um, dois, três. Vendo o buraco, hein? buraco ainda. Então você... Vou tirar ela aqui. Então vamos vamos onde que ela tá. Vamos até onde que ela tá. É, tá perto sair daí. Aí saiu, Dentro. Aí, deu o pé de beirão. Ah, saiu. ela tá lá dentro ainda. Agora saiu. Agora tirei ela. Tava, tava quase nela, mas. Ela a saiu. sombra. Ela saiu. Olha lá ela. Demorou, na tirar então a moeda saiu de lá. Deu um trabalhinho, mas saiu. E outra coisa. Eu tô desestrenado ainda um pouco, mas. Agora ela tá ali, ó. Então eu vou mostrar para vocês, o onde que vai pegar ela, porque ela saiu de lá. Então, ó, onde. se a moeda tiver no buraco, você cruza no buraco. Se ela saiu, você cruza em cima da onde ela está. Ó, presta atenção, ó. Um, dois, três. Ó, onde ela cruzou, você pode marcar no plumo, que está embaixo. Ela já está aqui, ó. Agora, se eu pôr lá em cima do buraco, lá não tem nada mais, ó saiu do buraco e veio para trás, ó, e nem com a cavadeira lá não pega cavadeira, porque não tem ordem para cavadeira, a cavadeira está dentro do buraco Agora, se, eu, se eu vier com ela aqui, ela Olha cruza Olha lá, tá bem, ó. Ó, vou cruzar bem perto dela aqui para vocês verem para vocês, ver vocês terem uma ideia ó, essa... ó, vou, vou, eu estou agachado ó. Ó. ela já cruzou em cima da moeda, a moeda está tá bem no X, filma fez... de cima para baixo, filma cima né? cima bem né? riba do X, lá no rumo dela então ela está bem no X, se eu voltar para trás ela abre se eu chegar aqui ela vai no X e para frente ela abre. Nós vamos encerrar esse vídeo. Pedir o pessoal para não esquecer de, de inscrever no canal. Dar o like aí para poder subir esse vídeo. E acionar o sininho aí para receber os novos vídeos. E prestar um pouquinho mais de atenção nos vídeos para aprender mais. E outra o pessoal que vê aí, que adquire as variônicas. Olha os vídeos, vê os vídeos, porque os vídeos ensinam e o outra o pessoal me liga ligando não é que nem o vídeo porque no vídeo vocês veem eu falando é diferente então até o próximo vídeo aí boa tarde amigos maurício mocota hoje nós vai fazer um vídeo aqui tá eu o Edson nós vai fazer um vídeo e o comando na pra profundidade é um vídeo é um vídeo básico para treinamento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 agora nós vamos ter que juntar essa terra aqui com o pé porque nós não trouxemos outra coisa o Edson vai gravando aí nós vamos jogando aqui, mas nós jogamos aí já está enchendo já deu muito trabalho para encher não o buraco tá cheio, agora nós vamos fazer um comando Não, deixa eu sair. agora aqui o comando é o seguinte, eu até cansei, Mariano, se tiver com menos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 mas o seguinte, ó. eu dei um com um metro um com 80 agora eu vou dar um com 50 centímetros variante, se, se esse guardado tiver com menos de 50 centímetros você cruza, se tiver com mais você não cruza então um, dois, três, mostra no chão está em cima do buraco, tá, quer dizer que está com menos de 50 vamos voltar para trás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 Agora, varion, se tiver com 45 cm, você cruza, se não tiver, você não cruza. Ó, 1, 2, 3. Ela cruzou porque tá com 45. Agora, se eu falar para varion, se tiver com 20 cm, você cruza. Se não tiver, você não cruza. Então, ó, 1, 2, 3. Ela não cruzou, por quê? Porque não tá com 20 cm, tá com mais. 45. Tá com 45, então, então é o seguinte. É o que tá com 45. É uma coisa muito simples. Não sei por que esse pessoal erra tanto. É porque não presta atenção. Agora, outra jeito. coisa. Esse um metro que tá em cima do chão aqui, da vara do chão, não tem nada a ver com o que tá enterrado aqui. Isso. O que conta é da boca do chão para baixo. Agora, eu vou pedir a direção.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 pedir os amigos aí para se inscrever no canal deixar o like do pessoal aí que tiver interesse aí nas variônicas aí ó, a descrição está embaixo do vídeo nós temos dois três modelos delas Vou jogar a terra meio esparramada aí que senão não é uma pega ela não... Eu não, devia ter trazido que impõe. Terra tá surta, tá ruim tirar dentro do buraco. Mas isso é para o pessoal ver que não importa a fundura, que é um metro, 10 metros, 50 metros, 100 metros, 200 300 10 metros de fundura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 Baryônica. E eu, você não sabe nem pegar nas varas ainda direito. Variônica. Se a moeda saiu do buraco, você vai mudar a direção. Você cruza. Se não, viu, se não saiu, você não cruza. Agora o Wes está hum. fazendo a experiência dele. Dois, aqui. Vai dar o 3. 2, 3. Não saiu ainda. Não. Você sabe que está por aqui. Você já saiu, saiu sim. A moeda saiu do buraco. Você 2, Ela não dois, três. Não pode ir pra frente, vai pra cima do buraco. Ela tá dizendo Segura que... aqui que eu faço ela tá dizendo Agora tá... Vamos ver se ela já saiu de se a moeda estiver no buraco ainda você cruza, se estiver fora dele, você cruza onde ela está. Um, dois, Eita. três. vendo o buraco, hein? Dendo o buraco, né? Então, você... Vou tirar ela aqui. Então vamos onde vamo que ela tá. Vamos até onde que ela tá. Tá ah, perto, aí daí. Aí saiu, ó dentro aí seu pé de louco ela tá lá dentro ainda. agora saiu agora tirei ela tava tava quase nela a sombra ela saiu olha lá ela morou vai tirar então a moeda saiu de lá deu um trabalho mas saiu e outra coisa eu tô estrenado ainda um pouco mas agora ela tá ali ó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 já saiu do buraco e veio e outra, e nem com a cavadeira lá não pega cavadeira porque não tem ordem para cavadeira a cavadeira está dentro do buraco agora se eu se eu vier com ela aqui ela lá, cruza ó, ó, vem, ó. ó vou cruzar bem perto dela aqui para vocês verem para vocês terem uma ideia ó tens, ó vou, vou eu estou agachado ó ó ela já cruzou em cima da moeda a moeda a tá a moeda ali. tá bem no X Olha lá, tá vendo? filma perdeu. de cima para baixo filma de cima pra baixo filma né? bem riba do X ela não rumbe ó então ela tá bem no X ó. se eu voltar para trás ela abre